Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games, eu sou Will e hoje eu trago, né, como vocês já devem saber também, tá bombando o anúncio do PlayStation 5. Bem legal, né galera? Eu acompanhei todo o evento da Sony, que aconteceu hoje à tarde, e eles, de lambuja, anunciaram o PlayStation 5, que a gente vai fazer um react agora, né, agora com um pouco mais de calma na realidade. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, se você curtiu o vídeo, dê um joinha também, que é importante... E também compartilhe, faça seus comentários aí. Eu devo trazer jogos também, devo trazer vídeos também falando dos jogos que que a Sony lançou, que eu gostei muito da grande maioria. E falando um pouco do evento, o que que eu achei, o que que a gente pode esperar, beleza? Então vamos ver aqui como que está com mais calma esse vídeo esse thriller de lançamento aqui. Eles fizeram isso, a, a, praticamente, a, a live toda, o evento todo eles fizeram isso, né? Essas, essas formas geométricas, essas introduções aí, essas animações. E, e como estava no final já, o evento demorou uma hora e quinze, praticamente, eu falei, cara, será que eles vão apresentar de fato o console? Porque eu, de fato, não tinha expectativa depois que eles fizeram um, um evento só para apresentar a logo do PlayStation 5 que não foi novidade nenhuma é meio, meio é como se fosse um orgânico um, um, uma coisa orgânica é né? uma coisa viva Cara, essas linhas do, do, do console aqui. Na hora que a hora que eu mostrou isso, nossa, eu falei, cara, que maluco, né? Que bizarro. Primeiro que aqui, né, a gente vê. Primeiro, eu acho que esse console não vai ser tão barato. É, geralmente não são, de fato, mas ele não é um, um, um design padrão, né? Como os anteriores, né? Ele é bem estilizado, ele é bem com estilo. Ele tem um design bem futurista. Eu achei excepcional. a gente já imaginava pelo controle Olha isso botão aqui, ah, se não me engano deve ser um, um botão de li liga e desliga aqui de tirar o CD ah, Aqui a gente tem uma entrada USB E essa outra entrada aqui eu não sei que entrada aqui é A gente pode até voltar um pouco Deixa eu ver se enxergar, é, aqui é o de Eject ele não dá pra saber o que é É, ele segue, ele segue a linha do controle Ele é uma de energia, alguma coisa assim Com um, o símbolo de um raio na, na realidade é uma entrada USB-C Simples assim Galera, sensacional Sensacional mesmo Cara, ele vai ser um objeto de decoração, praticamente, pra sala, né? Animal. Lembrando que eles lançaram duas versões, não sei se vai aparecer aqui. Vamos ver. Aí deve ser aqui, deve ser a saída de ar do, do console. Sem dúvida alguma a saída de ar. Legal. Essa é uma versão mais slick, legal. Essa é uma versão mais fininha porque ele não tem o um disco aqui. Assim como o Xbox, o Xbox One fez, né? a Microsoft fez com a Xbox, eles lançaram esse ano um Xbox, um Xbox uma edição digital, que não tem um leitor Blu-Ray ali no console. Galera, eu particularmente, eu compro 90% dos meus games são de formato digital. Eu tenho os dois consoles, mais Xbox, principalmente por causa da retrocompatibilidade, é... Mas isso é uma, uma ideia sensacional que eles fizeram de já lançar isso logo, logo no início no lançamento do console. E por quê? Porque vai custar 50 dólares de diferença, galera. Já vai fazer uma grande diferença para gente, né? Colocando um dólar aí a quase 5 reais a nossa realidade. Show de bola. Ele, eu só não sei se ele vai, se, se ele pode ficar deitado. Aldous a câmera parece um robô e o fone o Pulse 3D o controle né, de remote ele deve vir meio que uma pegada do Xbox né de interligar vários sistemas em um só animal animal galera animal é, volto aqui para vocês sensacional a, do, a Sony surpreendeu né eu não esperava que eles vão apresentar o PlayStation 5 eu curti bastante é, vou trazer para o canal, vou comprar, vou trazer um unboxing para vocês, vamos esperar um pouquinho, né até lá ter que juntar uma gruna, mas é, foi super positivo o evento da Sony, Eu vou trazer mais novidades aqui no canal do evento, dos jogos também, então, é, mais uma vez, se você, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, coloque ali nos comentários, se você curtiu o vídeo, dê o like também, e obrigado né, pela companhia, beleza? Fiquem com Deus, valeu e fui! Até a próxima!